Olá a todos, capaz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos na ADEC TV aqui no nosso quadro Entre Elas e nós estamos naquela série especial sobre o Dia das Mulheres, né? Comemorando o março, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E hoje nós temos mais duas convidadas para a gente falar um pouquinho da mulher, da mulher mesmo. Estamos recebendo aqui no estúdio. A Lília, a Lília do Joá. Isso aí. Pai é do Senhor. Pai é do Senhor. E a Leila, a Leila dos Do Zé Alves. As duas congregam aqui no Tempo Central. Vocês já devem ter visto elas. Algum programa que dá década elas já vieram aqui. Aí, estão prontas? Sempre, vamos, né? Vamos falar de nós? Vamos <risos> falar de nós. Vamos falar de nós nesse mês que comemora. Aliás. Assembleia, que o Tempo Central, tá cheio de programação para mulheres. Nossa, tá uma bênção. Que mês, hein? Que mês, hein? Vai ser bênção demais. Todos vocês são convidadas, né, Lê? Convidadíssimas. Lei? Sim, todas. Todas as mulheres, né? Convidada para o trabalho, que vai começar o dia 12? Dia 12. 12. 12. Começa dia 12, dia 13. Dia 12 a partir das 17. E dia 13 a partir das 18. E depois <risos> vai aparecer aqui na tela. Vou pedir a Dani pra Isso. Uhum. Né? No final do mês também tem, mas três final, dias, me parece. No final do mês tem, e nós vamos passar a programação aqui depois também. Isso. Mas venham nesses dois primeiros e vocês vão ficar sabendo de toda a programação. Então vamos falar de nós mulheres. Pois. Vamos. A gente fala muito disso, né? Leila, uhum. Lília. Vamos falar da mulher que edifica. Pode ser até um assunto que as pessoas falam assim, ah, mas isso é repetitivo, mas a gente tem que repetir. É o nosso papel, né? um dos nossos papéis, né? Edificar o nosso lar. Né? E não é fácil. Até a gente entender o que é edificar um lar, não é fácil. Né? A gente dá muita, é, como diz o, o bom bom, é, que falam por aí, né? Dá muita cabeçada. Até se aprender o que é ser uma mulher que edifica o seu lar. Uma mulher sábia, né? A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica né? e a tola derruba. É a tola. Nós possamos ser essa mulher sábia, que edifica o nosso lar, saber a hora de falar, né? A hora de calar. A hora de calar, a hora de agir, né? Tem hora que não é para agir. E o Senhor vai nos dando sabedoria, é só Ele que nos dá isso. Tirar né? impulsividade Isso, nós somos muito impossíveis, né? Tem um momento que não é a hora de você discutir aquele assunto, mas você quer e... Às vezes você dá muita vazão à sua carne, né? E não pensa que aquilo e depois vai, não vai ser legal. Não vai ser legal. Muita coisa que acontece, né, Lília, no lar, às vezes foi por causa de alguma situação que a gente falou na hora errada, ou a gente deu, fez uma tempestade, um assunto que não, não precisava disso não tudo. Nós mulheres temos né, temos, né, igual a gente aprendeu no curso, né, o radar, né. Então, às vezes, a gente sabe o que, é que vai é, prejudicar o nosso, nosso casamento, nossos filhos, né. Às vezes, não é o momento de você chamar a atenção do seu filho, mas ser querendo ou não, você acaba dando vazão à sua carne, que é né, o que eu falei aqui agora e, e age de uma forma que o Senhor não agrada né? nós temos que ser sábios mesmo, ter sabedoria no Senhor para saber o momento certo para todas as coisas Leila, é isso aquela que edifica? Então Carol é, eu estava lendo na Bíblia a gente encontra essas mulheres né? eu, a Bíblia é tão extraordinária que ela fala de todo tipo de mulher, ela fala dos erros e dos acertos Uhum. E uma das mulheres que me chamou atenção, que foi tola, foi Micael. Ela falou na hora errada, ela desonrou, né, o marido dela e ela perdeu com isso. Ela perdeu, ela ficou estéril. Depois, ela perdeu o próprio marido. Então, eu fiquei pensando nesse exemplo, né, de da Bíblia. Como eu disse, a Bíblia é muito atual, ela é muito completa e nós podemos pegar. Né, esses exemplos, que tem exemplos bons que nós vamos falar, mas tem também exemplos que nós devemos, nós devemos Deve, deixar de lado, né? deixa de lado. Ou olhar e falar, não posso é agir dessa forma. pegar como exemplo e não agir daquela é, forma. Eu tenho que afirmar meu marido, tenho que honrar né, e não desonrar com uhum. o que ela fez. E Mikal, gente, ela foi filha do rei, Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel e casou com o rei Davi. Nossa, que marido que ela tinha, né? Foi... <risos> É, isso, são exemplos que a gente deve ter para não seguir, né? Sim. Não fazer aquilo. Sim. E se a gente aprende com os erros dos outros, é muito mais fácil. Com certeza, com certeza. A Lília falou uma coisa muito interessante mesmo, né? Às vezes a gente, mulher é como a gente, tem hora que a gente quer resolver na hora, a gente precipita, chama atenção na hora errada é. ou no lugar errado e até do marido, né? Verdade e vocês concordam que quem é dificular a mulher que é dificular ela edifica em qualquer lugar que ela esteja Lili? qualquer lugar no trabalho na igreja a mulher que é dificular o cara eu penso que ela é ela é conhecida quando você vê uma mulher que é dific... você sabe sabe eu, eu pelo menos eu né eu sinto assim aquela mulher ali ela é lar dela você vê pela família né como que agem lugares que eles estão né a gente observa muito a gente trabalha com família né tenho casados para uhum. sempre que é um chamado maravilhoso que eu tenho, que arde no meu coração. E trabalhar com a família para mim é maravilhoso, é o que me dá força, sabe? E de ver né, o que o Senhor faz através da palavra dEle. Então a mulher é, que edifica é lá, ela é conhecida, sim. Ela é conhecida? Conhecida. Mulher que não sai falando mal do marido, Isso. né? Porque uma mulher, na minha opinião, uma mulher tola, aquela que está é, sempre elevando os defeitos Murmurando, do marido... Né? É. Né? E nós devemos fazer o contrário, né? Temos que agir realmente com sabedoria. Porque se nós somos sábias, tudo, né? Em tudo... To, em é, na família, que nós agimos com sabedoria, o, só tem que dar certo. Isso vem muito com a maturidade também, Sim. né? Sim. Então, Igual ficou a história de Penina, né? Penina e Ana, né? Penina e Ana. É, Ana, ela sempre... Penina sempre ficava, né? Richosa, né? Richosa com Ana, né? Falando que ela, você ah, não, não. tem né? filho? Eu tenho tal. Tá? Olha quantos filhos eu tenho. Tá? E com certeza que ele deixava ela triste. Ana nunca respondeu, né? Nunca respondeu e ela nunca contou para o marido dela. Né? Ele questionava por que você está triste, por que você não come. Ela não falava nada. Ela venceu no silêncio. No silêncio. Né? E muitas de nós, infelizmente, é, levamos muito problemas para o nosso marido. Ah, você viu Fulana? Fulana fez isso comigo. Fulano fez isso comigo. Né? E o marido também, às vezes, né, não sabendo lidar com a situação, porque a gente sabe que quando a gente leva um problema para né, o casal, leva um problema para o outro, a gente que é cristão, o que, que tem que fazer? Vamos orar para essa apacentar, pessoa? Apacentar, né? Apacentar. Você não pode fazer, aquele, né, crescer mais aquele, aquela angústia, aquela, aquele sentimento ruim no outro, né? Isso também é uma forma de amor, né? Você vai apacentar aquilo ali, vai acalmar, vamos orar com o Senhor, vai melhorar isso aí, vai mudar isso aí. E às vezes a situação nem foi aquilo. Nem né? foi aquilo. Né? Que a mulher Quilo costuma, tudo. A que mulher a gente, costuma né? aumentar muito, né? infelizmente. E o legal é que o contrário de Penina, que era richosa, teve a Ana, que, teve foi a Ana sábia, que foi né? sábia, né? Porque ela não foi só sábia, ela foi temente a Deus. Né? Ela, ela não desistiu, mesmo ela sabendo que ela era uma mulher estéreo, mas ela cria no Deus, ela não deu ouvidos né, a Penina. E isso serve de exemplo para nós, né? por não dar ouvido às aos bochichos, né, e continuar firme no nosso Porque propósito, naquilo que nós cremos, né, que... Eu não, eu acho que Ana sabia quem ela era. Sim, com certeza, uhum. o valor... O né? valor dela. Temos, nós temos que saber quem nós somos em Deus. E né? ela sabia onde procurar força Sim. e saber quem era o refúgio dela. Uhum. E ela procurou no lugar certo, né. Quem poderia resolver Sim. no lugar certo. E, Leila, vamos começar agora vamos falar os conflitos, né? Nós entramos um pouco nos conflitos do dia a dia. Temos vários conflitos, né? Sejam eles grandes, sejam eles pequenos. Mas então, cada dia tem tem um para vencer. Tem um para vencer, né? E, e um exemplo, maior exemplo, também continuando falando de Ana, ela venceu um conflito que a tinha na casa dela, né? Porque uhum. Você imagina você conviver com uma, uma casa que a mulher tem filhos e ficar falando todos os dias no, no seu ouvido, você não tem. E ela conseguiu dar conta disso aí, né? Não, ela não levou para o lado de confusão, de briga e que nós possamos aprender né, com Ana e, e ser essa mulher que, que possa apaziguar, né? como nós também vemos Abigail na Bíblia, que foi a mulher apaziguadora, apaziguadora. Né? e muitas outras. E você, Lília, os conflitos do dia a dia, no nosso dia. É, Carol, tem que respirar, né? Contar às vezes até 10. Trancar o banheiro. É? contar até 10 lá. Contar não, até 10 lá, para tá <risos> <marinha>, a né? Esperar <risos> o momento certo, que eu falo sempre que tem que ter o momento certo para conversa conversa. Né? Você não pode chegar naquele momento que está naquela... Né, Naquela é, discussão né? Às vezes, Eu graças a Deus, para a glória de Deus né? Eu sou casada fazer 10 anos Eu, e o Joás, nunca levantamos a voz um para o outro Para a glória de Deus Não é que eu sou melhor que ninguém não né? E nunca levantamos a voz um para o outro Sempre que um estava descontente com o outro ou O Joás muito calado né? Ele ficava muito na dele Eu já sabia que não estava legal E quando eu não tinha esse conhecimento A gente tinha conflitos muito mais do que hoje Porque hoje eu sei esperar o tempo dele Agora ele não quer conversar Daqui a pouco a gente conversa eu espero o momento, no momento certo a gente conversa e resolve tudo. Tem que ter o um momento certo. Não e adianta cada... forçar a barra. E não adianta forçar a barra. E assim também é com a minha filha. Né? Nos conflitos que eu tenho com a minha filha em casa, eu sei o momento que eu posso falar com ela, como eu posso falar com ela. Tipo, se eu falar com ela com a voz um pouco alta, ela já chora. Ela já é muito sentimental. Eu tenho que saber como eu falo com ela, o momento que eu falo com ela e o tom de voz que eu falo com ela. Né? Então, tudo tem. Para resolver os conflitos, você tem que saber como é, agir diante dele. Conhecer o outro. Conhecer o outro, é. Esse o é o que ponto. a Lília falou é muito importante, essa questão do tom de voz. Porque às vezes você consegue falar com seu marido algo muito sério, mas num tom que ele entende Aham. que você está honrando ele. E dependendo do tom, se você quiser né, colocar, elevar a voz um pouquinho mais alta, aí ele já acha que você está brigando e você não consegue... E a gente tem muitos exemplos, a gente vê né pessoas que, às vezes, uma coisa tão pequena acaba fazendo uma grande briga, trazendo uma confusão enorme. Por causa de algo tão Por causa de algo pequeno que poderia sentar e conversar. Por isso nós sempre falamos no curso, né, né Lilia, que o diálogo é o melhor remédio, remédio. para evitar conflitos, evitar, evitar brigas, né? Seja é, em casa, com filhos, marido e também com família, né? porque às vezes nós pensando assim pro lado do conflito nós podemos pensar também nos nossos parentes, né? Sim. né, cunhado, sogra e enfim. Então a gente tem Irmão, que evitar pai, irmãos, é. até mesmo a igreja, né, Carol? É. Eu acho que tem que nós temos que tentar evitar isso e ser, né, uma pessoa que tenha sabedoria para falar. Equilíbrio, né? É equilíbrio. As divergências elas vão surgir. Sim. É normal. Sim. Em qualquer meio vão ter divergências. Seja lá. no na sua igreja, seja no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, na sua família, as divergências virão. Sim. O que a gente tem que ter é sabedoria na hora certa de falar, de Isso. calar, Sim. de apacentar, de chamar atenção. Uhum. Isso é só o tempo, não é, gente? Só o tempo e, e a o, e oração, né? e oração. E a palavra também é né? a base. né? Nos ensina muito. Provérbios, então, nos Provérbios. ensina muito sobre essas questões. É demais. E a mulher que eleva a estima do marido? Porque você acha que a maioria abaixa? Ai, a mulher que eleva a estima... Vamos falar da mulher ideal, né? Que é a mulher de Provérbios 31. Uhum. E aquela mulher, na minha opinião, ela, ela tanto elevou a estima do marido, ela, ela cuidou da casa. Nós entendemos que ela foi uma mulher, sabe? É, a Bíblia fala que além dela cuidar do lar dela, ela cuidava da família. Ela mantinha a lâmpada acesa, né, ela, enfim, era uma mulher que nós devemos seguir o exemplo, né, Para poder... Sabe que né? ela é ninja. É, difícil, né, Carol? É difícil, mas não é impossível a gente tentar, porque eu acho que toda família, toda mulher, ela sabe, né, onde que, que ela não, que ela não deveria falar. E que vai magoar marido, filhos, então nós temos que policiar, nós temos que vigiar o tempo todo e procurar ter esse, esse equilíbrio e procurar ser melhor cada dia. E como vocês já disseram, o tempo né, vai melhorar sempre é a nosso favor, né? nós vamos aprendendo cada dia. E tem que ser, porque se a gente não amadurecer com o tempo, Uai. vamos ficar estagnados. Né? E o que, e é que Carol, você acha desse você, assunto, você Lili? Você sobre nesse né, assunto sobre é, elevar a autoestima do homem, né? Eu acho muito importante, porque não só em público, sabe? Em público, às vezes, é muito fácil, né? Sim. Ai, nossa, ele é maravilhoso. Mas vai no dia a dia, em casa, dentro de casa, será que a gente faz isso, né? Nossa, você, você fez... Nossa, café seu está maravilhoso. Você, né? Coisas básicas. Nossa, a camisa ficou ótima para você. Coisas básicas, gente. O homem precisa ouvir também, não só a gente. Né? Não só a mulher. Uma das linguagens de amor do meu marido é palavra de afirmação. Aí você tem que usar muito. Tem que usar muito, né? Eu acho que a maioria é dos homens. Dos homens. Tipo assim, se ele né, veio da padaria, eu tenho que falar oh, que bom que você foi lá, você comprou o pão, meu amor, muito obrigada. Entendeu? Eles, eles precisam, né? Eu acho que a maioria dos homens, eles, eles, é, eles precisam dessa palavra de afirmação, eles precisam de elogios. Né? Às vezes, e, e é coisa pequena. Igual a Lília citou a questão, ah, você está bem com essa roupa, ou você fazer uma comida que ele gosta. Então são coisas pequenas para que o seu lar, a sua família se torne assim um pedacinho do céu. Porque o que a gente vê é, os casamentos de hoje, né? Totalmente indo de água abaixo. E nós, como mulheres, nós temos um poder tão grande de influenciar, né? Então nós temos que pensar, pegar essa parte boa aí. Né? o bem ou para o mal. Ou para o bem ou para o mal, como eu falei, nós vimos aqui. Nós temos, é, na própria Bíblia, fala das mulheres... De Jezabel. Então, Jezabel, que foi a mulher ímpar, Herodias e tantas outras, né? Que fez coisas más, horrível, Né? E nós temos que pegar esses exemplos bons e... e aprender com os e bons aprender, e também aprender com os ruins, aprender com o erro, falar, nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho, ou então eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso. É, até me faz lembrar de uma vez uma moça veio conversar comigo e falou comigo assim... Ah, eu gostaria que o meu marido tratasse, vou, me tratasse como o seu esposo trata. E eu disse para ela, você está tratando o seu marido como eu trato? Porque muitas vezes, Carol, nós só olhamos o lado do homem, né? Nós temos a tendência, nós mulheres falamos mais, e a gente fala que ele fez isso ou fez aquilo, e nós, o que, é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo virtuosas né? para poder... Sempre olhando mais o erro só do outro. Sim, né? nós fazemos muito isso. O que o outro precisa mudar, sem Sim. sem a gente olhar no espelho e falar assim: o que eu preciso é. mudar, primeiramente. Uhum. Você concorda, Lili? Demais da conta. Nós temos que olhar para nós também, né? Porque não, o defeito não está. Não, todos nós temos defeitos, né? O homem, a mulher, o ser humano, né? E nós temos que reconhecer os nossos para melhorar a nossa convivência em casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Isso aí vai ser um ganho para todo mundo da casa. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Bênção. Gente, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta para continuar esse assunto. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 Voltamos e agora nós vamos para um tema polêmico. Rujão essa... os tambores. <risos> Rujão os tambores. Eu acho polêmico porque eu acho difícil a gente reconhecer quando a gente é a famosa não seja uma mulher richosa. Nessa palavra richosa, né? Aquela mulher cheia de briguenta, briguenta né? picuinho, né? pega... e... e às vezes a gente já, talvez todos nós tenhamos sido um pouquinho na vida tem uns que são até hoje mas é difícil reconhecer, né? eu sou uma mulher richosa mas o que falar desse tema? ele? o primeiro passo é reconhecer né? que você precisa mudar, porque a Bíblia fala que que viver numa, com uma mulher rixosa não é fácil. E nós temos que imaginar se fosse o marido, né? Todo dia, falando a mesma coisa. Porque tem mulher que pega um assunto e todo dia, todo dia, todo dia. E os homens, nós temos que entender, Carol, que eles têm uma dificuldade, né? Assim, de... né? Você pedir o marido para consertar uma lâmpada, às vezes, ele não vai fazer no mesmo dia. E você vai ficar falando todos os dias a mesma coisa você vai ter que ter uma estratégia, né, então essa, essa palavra richosa aí, que é uma mulher briguenta, uma mulher, vamos dizer, enjoada, né, sério? É um é, pouquinho é, mais que enjoada. É, um pouquinho mais que isso, então eu penso que os homens, eles não dão conta, porque, na verdade, os homens esperam chegar em casa e encontrar a mulher toda alegre, né, esperando, a mulher toda cheirosa, Agora, chegar em casa do trabalho cansado, é claro, nós estamos falando hoje para a mulher, né? Então nós temos que falar para as mulheres Sim. como elas têm que melhorar. Porque, às vezes, algumas vão, ou vão ouvir e vão falar assim, mas e os homens, né? mas Aqui é específico para a mulher. Aqui é específico para a mulher. Então, o, que, o meu conselho é que a mulher richosa, ela possa ela possa descobrir que ela é rechosa. Porque aí ela fala, nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho que melhorar, eu vou ser melhor com meus filhos, com meu marido, e é por aí. Esperar igual a gente tem um cachorrinho, né, Leila? Você lembra sim. dessa pergunta que não vez se fizeram para você? Sim. Porque sim. o cachorrinho, você sai um minuto, ele te recebe sim. numa Olá, festa, sim. não é? Sim. E a gente tem que receber o marido, o os marido, filhos com alegria, com alegria, né? Com alegria, com alegria. Talvez eu tenha feito uma comparação, mas é porque surgiu essa pergunta. Mas é sobre isso daí, né? sobre a mulher richosa, nós temos que nos policiar muito. Né? Porque é muito fácil para a mulher reclamar. Né? É, homem às vezes tem algumas exceções, né? raras exceções, mas a mulher geralmente é mais mulher que reclama muito. De tudo, né? tudo às vezes tudo que o marido faz está ruim, né? às vezes ele tenta agradar e tudo que faz não dá. Né, vai indo, o, aquele homem fica desmotivado né, e quem na né, família, né, o casal que não tem Deus, então né, a gente ainda tem o Senhor, né, serve o Senhor e procura na palavra, né, como agir em certas situações da nossa casa então nós mulheres sempre se sabe nisso daí né, evitar as muitas murmurações ser mais contente, né, não somos evitar clamores um né somos, infelizmente <risos> Um pouquinho só, né, Leila? Eu vou até ler aqui o que, que diz Provérbios. Lê. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. É Provérbios 21, 19 que fala disso. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. E o filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa richosa é como uma goteira constante. Você já pensou uma goteira todo dia na sua casa? Não. E aqui. Você vai ficando apavorada. Não, né? é melhor morar numa terra deserta. deserta. Olha que comparação Sem nada. que ele fez. Porque realmente ninguém suporta. Todo dia, todo dia. E nós né, que trabalhamos com casados, com, com o grupo de casados para sempre, o que mais a gente escuta é isso, né? O marido reclamando. Mas eu não suporto. Minha mulher fala todo dia. Minha mulher não para de falar. Minha mulher fala o mesmo assunto. Minha mulher. Então, essa, essa né, que é o mesmo richosa, é o mesmo que iracunda, né? Então, assim, é complicado, viu? Eu acredito que, que os homens têm que, que ter muita paciência e muita sabedoria para lidar com essa mulher e ajudar a mulher, né, Carol? Porque nós também não somos fáceis, não, né? Nós nós nós somos, nós somos nós um não, nós não somos fáceis, mas se a Bíblia está falando que nós temos que... Que nos posicionar, temos que deixar de ser essa mulher mas se tornar uma mulher né, virtuosa. E então. tem a questão também, né, Carol, tem muita mulher que é muito é, reclamona, tudo tá ruim, igual a mulher richosa. Né? É, pode ser também, às vezes, um problema lá no passado, às vezes a mulher Sim. já sofreu tanto na vida, a gente não sabe a história dela e tal. né? Mas o Senhor está aí para curar, né? Está aí. Curar essas feridas e você, a mulher que, que está assim hoje, tem uma solução para ela, né? Ah, mas eu não consigo parar de ser richosa. Consegue em Deus. Consegue. A gente consegue, né? Se o é... seu coração abrir, Deus faz a obra. Deus faz a obra, sabe? Eu tenho testemunho vivo na minha vida. Tem. Sabe? De dias assim, que eu estava muito, aquela pessoa reclamando demais, e assim, vinha na minha mente assim, você tem isso, você tem saúde, você, você pode isso, você pode aquilo. Sabe? E eu ia para eu ia o joelho. Jesus, eu não quero ser assim mais. Tira isso de mim, eu não aceito isso em mim, Senhor, eu tenho misericórdia. Porque eu sou do Senhor e isso não pode ficar no meu coração. Né? E, o Senhor, e a gente levantar a adoração leve. E não é assim, cara. Eu orei hoje e hoje eu estou. Tô... Não. não é do dia, dia para a noite. É um processo. Né? É um processo. Um processo. Né? A mulher tem que querer. E o Senhor faz. É um processo. Né? processo. Deus vai, vai ensinando a gente. Né? Ele vai te dando momentos para você adquirir aquilo que você está pedindo. Você adquirindo uhum. experiência. É como se a gente pedir paciência. Deus não vai pôr paciência na é. gente. Ele vai te dar momentos para você ter que exercitar a paciência. É muito interessante, Lília, né? O que a Lília falou é que ela identificou né, o problema, que é mais Ela importante. aceitou. Sim, Aceitei. ela entendeu que ela precisava mudar. E o maior problema que nós vivemos é que tanto homens quanto mulheres... É, às vezes eles têm a, a tendência de jogar sempre a culpa no outro. Né? Então uhum. eles nunca, a mulher nunca acha, eu não. Mas o meu marido, como assim? Eu não sou tudo isso. Mas quando nós reconhecemos, nós, e nós que somos cristãs, que sabemos que podemos buscar em Deus, né, e, então as coisas só tendem a melhorar. E agora vamos falar de um assunto muito importante, que nos dias de hoje tem faltado muito. Tempo de qualidade. É verdade. Hum. Se a gente não se policiar, né? Você fica o tempo inteiro arrumando casa, levando menino na escola, e você não tem um tempo. Celular, né? Internet, então misericórdia. Tem que pedir a Deus muita sabedoria e agir, né, Carol? E agir, né? Faz uma agenda, né? Não, o dia tal é dia de eu sair, nem que seja tomar um sorvete ali na rua. Tem ter aquele tempo, né? O meu marido é assim, se ele está em casa, ele gosta que eu esteja assim, se ele deitou para ver um filme, ele quer que eu fique lá. Ele quer que... Entendeu? Até eu entender isso, teve momentos difíceis. Uhum. Que eu preciso tirar esse tempo, eu tenho que deixar tudo que eu estou fazendo e ficar ali do lado dele. Depois que eu comecei a fazer isso, melhorou bastante. É o tempo de qualidade. Você é, Você tocou um assunto que... Há poucos dias na loja, chegou uma mulher e começou a citar vários... Né, falava muito mal do marido, e eu falei com ela, mas o que, que você não está fazendo, que ele está reclamando? Ela falou assim, ah, uma das coisas que ele reclama é que eu não, à tarde ele gosta de ver um programa comigo e eu não gosto de ficar com ele lá. E aí eu peguei o livro As Cinco Linguagens do Amor, que fala sobre tudo isso, né? Palavras de afirmação, sobre presença, então eu falei, você vai ler esse livro e, livro e você vai procurar saber qual a linguagem do amor do seu marido, e daqui uns dias você volta e me fala e você, por favor, deixa suas filhas que daqui a pouco as suas filhas estão indo embora e seu marido vai continuar com você então você precisa de cuidar desse relacionamento porque vocês vão ficar no final sozinhos, e aí? aí ela ficou escutando, daí umas duas semanas ela chegou e falei ela realmente funcionou eu comecei, ela simplesmente começou a ir ver o programa de TV que ele queria ser a companhia dele e mudou, olha para você ver, às vezes uma coisa pequena, você disse que o seu marido gosta, de... até você entender foi difícil. E essa mulher não estava entendendo, mas graças a Deus que ela entendeu há tempo, leu, não sei se leu o livro todo, mas leu algumas, algumas passagens do livro. E ela disse que o casamento dela está melhorando. Eu falei que bom, que É um pequeno bem. gesto, né? Um pequeno não, gesto. Ela abriu mão de uma coisa. Um pequeno gesto. Não é em prol do outro, é em prol da família, é do da casamento. É da família dela, do casamento. E tem muitos casamentos indo da água abaixo, às vezes por causa disso, Carol. Às vezes, um reclama que o marido não tem coragem de tomar sorvete com ela, com a família. Enfim, coisas muito, muito pequenas. pequenas, coisas que nem gasta dinheiro, sabe? fácil de resolver. fácil de resolver. E a gente que tem criança pequena, né? As mulheres aí com criança pequena é mais difícil, né? Mas a gente tendo sabedoria, né? Sendo a mulher sabe que é lá é o que a Leila falou. A gente tem que cuidar do nosso cônjuge. Porque ele vai ficar, né? Não é deixar a criança de lado. Mas a prioridade tem que ser ele. Tem um momento que a criança não precisa tanto de prioridade, né? já está maiorzinha. Então assim, a prioridade tem que ser o marido, porque ele vai, né, futuramente quem vai ficar com você, é ele, O filho vai casar. Aí depois no futuro você olha assim, ó, quem é você? Não te você não Você dedicou tanto filho aquela criança, tanto filho, tanto tempo, né, para aquela criança, que você não vai conhecer quem está do seu lado. Então é, é verdade. Complicado, né? Gente, e é bom a gente ir aprendendo com as experiências dos outros, né? Verdade. Sem ter que passar pela prova. E vamos entrar em outro assunto. Vamos falar do nosso último tópico do dia, do programa. A sexualidade do casal. A Leila sabe tudo sobre isso. Ah, <risos> sei nada. Vamos lá, não Leila! Não é <risos> sei nada, só porque eu tenho tantos anos de casal, não é. sei não. Oh, eu, só, eu só lembro da mulher de provérbios, de novo, né? que a Bíblia fala que a lâmpada dela fica, não, uma, não. Né? ficava sempre acesa, quer dizer isso aí, então era uma mulher muito sábia ela não deixava a peteca cair né? ela, de... ela cuidava bem do marido porque às vezes a gente fica vendo perguntas eu gosto muito de é, ouvir o Josué Gonçalves que eu acho que todo mundo uhum. deveria, que ele é ele excelente também. e ele às vezes chega a pergunta para ele é, pastor eu tenho 20 dias né, que eu e minha esposa nós não fazemos sexo Aí ela fala como que um casamento desse pode sobreviver? Não tem condição, porque isso faz parte, é um presente de Deus para nós. Então a mulher tem que deixar né, o tempinho dela para cuidar do marido, e o marido também, né, claro, é. corresponder à altura. Sim, não é, porque aqui nós... É. Né, Falando para a pra mulher. mulher né? Lília, é muito importante estar tá saudável essa parte sexual. Muito importante, muito importante E eu penso assim também, Carol, né, que muitas mulheres reclamam muito Que, ai, vou ter que, né, ter que fazer e tal Não, gente, tem que ser uma coisa prazerosa para os dois né? Aí que vem de novo aquele assunto, o diálogo, né, tem que conversar O casal precisa conversar sobre tudo, gente, até sobre isso Principalmente, né, uma das questões que precisa conversar é sobre isso Porque às vezes a mulher não, não sabe o que, é que o marido gosta né? O marido não sabe o que, é que a mulher gosta porque eles não conversam. Uma simples conversa pode resolver. É, uma simples conversa pode resolver questões assim que tá carregando há anos, sabe? Não, eu não gosto que você faz isso. Não, isso aqui eu já gosto. Gente, vocês são casados, vocês têm liberdade, né, para conversar sobre essas coisas um com o outro. Então eu vejo muito problema assim por causa de mínimas coisas, né? E às vezes é a mulher precisa identificar isso, né? Conversar, que um dos dois chegar, vamos ter se associar com essa conversa. E resolver, sabe? Porque é um presente de Deus, né? Quando praticado, né? Na vontade do, do jeito, né? Certo, que é no casamento, né? É Sim. um presente de Deus no casamento e é muito bom. Meninas, nós não temos mais tempo, né? Vamos ter que encerrar por aqui. Mas esse mês nós vamos falar muito para as mulheres, né? É, e é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar esses momentos e que Deus abençoe. E eu vou deixar a Lívia. E a Leila, despedida de vocês. Pode deixar um recadinho para as nossas mulheres. Eu quero agradecer esse momento que nós estamos aqui, falando desse tema tão importante. E eu só quero deixar uma pergunta para as mulheres. Você tem sido virtuosa ou richosa? Então, que você possa identificar. Procure ser virtuosa e agradar o Senhor em tudo e a sua casa. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, Carol, Leila, né, com essas pessoas maravilhosas, com a Dani. E dizer que foi muito bom, né, a gente aprendeu mais um pouquinho sobre as mulheres, porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. E que vocês possam tirar o melhor proveito desse programa e identificar aí quem que vocês são. Olá, a paz do Senhor, eu quero ler com você o que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. É interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria, é felicidade. É gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, essa alegria passageira, né? A alegria da carne, da curtição, muitas vezes da bebida, dos vícios, né? Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, é, deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, de gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso. Ou seja, Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, né? É obstáculo, é dificuldades, é aqueles períodos né, de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, ele está falando de regozijo, de gozo. De felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, como que Paulo, ou como que ele está é, expressando, falando de alegria, de gozo, de felicidade, sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento? É porque Paulo tinha algo na vida, aleluia, que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, em momentos de, de adversidades que nós passamos, nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunta, pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, mesmo sofrendo, ele estava falando de, ele estava falando de gozo, de felicidade, de regozijo. Paulo tinha a certeza de quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer né, em um momento de dor, de sofrimento, repito, ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, e quem pode trazer... A alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, para a sua vida, chama-se Cristo Jesus. Jó entendeu isso. Talvez você diz, mas Jó era Antigo Testamento, passou sim mas a alegria que havia em Jó é a alegria proveniente do céu, a mesma que Paulo é, sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço uma pergunta para você, quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, eu te aconselho, receba Jesus como Senhor, receba Jesus como dono, porque a palavra Senhor no original é dono, que Jesus seja o dono da sua vida e você vai viver esse regozijo, esse gozo, essa felicidade, independente das circunstâncias, independente da forma que você, ou perdão, do momento que você está vivendo, independente dos problemas que você está enfrentando, haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, por essa felicidade, só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem. Que Deus te abençoe e receba Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida e você vai se regozijar nele e na presença dele. Deus te abençoe.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 Sofri o que importa é que eu sobrevivi.